Fala galera, beleza? Aqui que tá falando, Luiz, pra vocês. E, bom galera, nesse vídeo eu tô trazendo um tutorial bem básico, bem simples de como você baixar o Optifine para 1.7.10 e o... o mod do Dragon Blocks, a versão mais atualizada dele. Primeiro, você vai abrir aqui e, e galera, eu vou estar tá deixando o site do do Optifine e do mod do Dragon Block na descrição. Vamos pra... Primeiro eu vou ensinar como baixar o Petfyne. Vocês vão aqui no site do Petfyne, vou tá estar vou falar mais uma vez, eu vou estar tá deixando aí no, na descrição. Aí vocês vêm aqui, aí no Petfyne um, Já que a versão é 1.7.10 que eu vou estar tá mostrando para vocês, vocês vão aqui, aí tem várias versões como vocês podem ver. Mas eu quero ao ah, da 1.7.10 Optifine Optifine serve para que? Pra, vamos dizer, para tirar o lag do Minecraft. Assim, não tira tudo 100% 100%, mas tira. Você vem aqui na versão mais recente, que provavelmente tira mais. Eu acho que é assim. Você clica em Download. Vai aqui aparecer a Defly. vocês vai esperar 5 segundinhos. 5 segundinhos, vai esperar 5 segundos aí depois você vai clicar em fechar propaganda ah, ah, ah, ah, ah, ah. aí depois vai aparecer aqui, download optifine clicam em download e vai estar tá aqui aí. tá baixando o optifine, vai tá baixando e baixou, esse aqui daqui, assim, vamos dizer que é de segurança mas o optifine não tem nenhum nenhum mesmo nenhum vírus. ok, tá baixado o Petfine. Então, agora vamos para a parte do mod da instalação do mod do Dragon Box. Bom, galera, aqui tá a página do Dragon Box C, bom, do mod do Dragon Box C. Assim, eu acho que não é a pasta original, mas tem a versão mais atualizada até agora. Você, primeiro, vocês vão deixar aqui embaixo Avisando de novo, o link vai estar tá aí na descrição dessa página daqui E aqui vai estar tá os downloads do link Aqui tem a versão mais atualizada que é 1.4.24 E também tem esses dois arquivos que você vai ter que baixar Para que o mod pegue Então vamos clicar para você não ficar clicando aí nessa mesma guia Ficar e depois tá voltando, você vem clica aqui no botão direito E clica para abrir na nova guia é bem assim você faz nos outros dois, nos outros dois arquivos, o que, aí depois você vai ter que esperar cinco segundinhos, aí depois você esperar cinco segundinhos, vai fechar a propaganda, vai assim vai ser nos outros, aí depois você vai clicar em download, aí vai estar tá baixando o arquivo jrmcore, certo? que aperta em manter, aí depois você vem aqui no outro, aí fechar a propaganda. Aí download, aí vai baixar, aí você clica em manter, e agora é o mod do Dragon Block. Eu vou esperar 5 segundinhos como eu já disse, aí, depois clica em fechar propaganda, aí download, aí baixa daqui, baixando, baixando, baixando, vai demorar, um, eu acho que vai demorar um pouco, quando baixar eu já volto galera. Pronto, galera, baixou aqui os três arquivos que vai usar na no mod Dragon Block e o, o Pitfine a versão 1.7.10. E depois disso daqui, galera, antes disso tudo, você vai ter que abrir o Minecraft. Deixa eu abrir aqui, mano. No caso meu é um Minecraft pirata porque eu não tenho o original, né? Aqui, deixa eu abrir aqui o Minecraft. Quando Esse executar tá abrindo aqui o minecraft e antes que, de, antes que o minecraft abra você vem aqui ó aí, na página você aperta o botão do windows mais r e vai aparecer essa página executar e você, aí você vai escrever aqui porcentagem app data porcentagem e clica ok aí depois vai aparecer essa página você clica em minecraft nas suas galera, aí você vai, eita vocês vão aqui embaixo, aqui ó, não vai aparecer mods pra você aí você vai ter que abrir o minecraft esperar aqui, coisar. vai ter que abrir o minecraft aqui já tá abrindo aí deixa eu clicar aqui em play aí você vão ter que ir na na versão da 1.7.10 eita, eu me esqueci de uma coisa desculpa aí, erro meu eu admito, vocês vão, aqui no site do Dragon Block C vai ter. Vamos dizer, o, o download do Forge que pe que pega com certeza o mod Dragon Block C. Aí vocês vão clicar aqui e vão clicar em Open Link. Não vai ter que esperar 5 segundos. Aí depois que eu deixei o Forge instalar aqui, já está quase acabando. Você vai ter que instalar esse Forge que está lá no. no no site aí depois você clica aqui aí vai aparecer aqui install ok e bem sucedido pronto aí depois você vem aqui deixa eu lá vou... vamos mostrar aqui aí Página. Você, antes disso você tem que fazer o que? antes de você baixar tudo você tem que ir na pasta do Forge que você baixou Então salve E você vai ter que abrir Por quê? Porque daí Aqui nessa pasta do, do data Do Minecraft Vai criar essa pastazinha aqui, Mods Deixa eu abrir aqui, quando eu abrir eu já volto Pronto galera, já abriu aqui e Depois que abrir essa, o Minecraft Vai aparecer aqui, ó, aí, Mods, essa pasta de é Mods E se não aparecer, você clica o botão direito Aperta novo Aí você renomeia essa pasta com o nome Mods Mas como eu já tenho uma pasta aqui Eu... Não, claro que não Eu vou excluí-la E aqui eu tenho já essa pasta Aí depois disso, quando você criar essa pasta aqui Você coloca to o, to todos os arquivos nessa trazendo aqui aí, Do mod Deixa eu abrir aqui, né Aqui, já está copiando o mod Dragon Box C Aqui não, Minecraft não. O JBRA e o os... que são os arquivos do Dragon Block C para ele pegar, certinho, tudo certinho. JRM Core aí por último eu vou botar o Opitfine dentro da pasta. Você não clica porque quando você clicar vai aparecer uma pastazinha para você botar nas versões. Mas como eu não vou botar nas versões e se não for. Eu vou botar aqui dentro nessa pasta porque eu não sabia aí depois disso tudo deixa eu fechar aqui e, e depois disso tudo tá baixado. Você clica aqui em sair, deixa eu fechar a pasta aqui. Aí eu vou e agora deixa eu, pra mostrar que não é fake nem nada. Deixa eu abrir aqui o Minecraft aparecer aqui, bota aqui, abrir o Minecraft. Esperar um pouquinho. Vamos abrir. Bom, o meu demora um pouquinho, mas no seu não vai demorar não, eu acho. Olha galera, quando abrir o Minecraft eu volto. Pronto galera, já abriu aqui o Minecraft, já vai ter o forte que eu tenho botado pra abrir a pasta mod lá no executar. E depois você aperta play vai baixar aí depois você espera um pouquinho para mostrar que não é fake porque vocês devem ah ele cortou então é... e esperou o Minecraft abrir então é fake ele fez agora não não é fake esse vídeo nem nada é um vídeo um tutorialzinho então vamos esperar que o um Minecraft abrir como eu já tinha aberto o Minecraft não vai aparecer aquelas que negócio do foge que fica baixando alguns arquivos Vai aqui, Mojang Vai esperar um pouquinho Esperar um pouquinho Mojang Se você não baixar aquela versão do Foge Lembrando, eu não tinha dito, então não vou <risos> Eu não tenho dito, não vai pegar o um mod Então, tá aqui, ó. Quatro, seis mods instalados Clica aqui em mods e vai estar tá O mod do, esse daqui o mod do foil e o dragon ball que se aqui então já está instalado aperta apertar concluir bom, já que eu já tinha instalado e já tinha jogado tem esse modo, mas pra vocês verem deixa eu criar um, um outro mundo criativo assim deixa eu vou. concluir criar mundo eu vou carregar o terreno convertendo no mundo Tadadam. Deixa eu abrir, eu quando, quando o mundo abrir né, eu volto Bom galera, aqui ó, já abriu, deixa eu ampliar um pouquinho aqui Bom, já abriu aqui, o mod do Dragon Block vai estar esperado Deixa eu apertar mais um V5 para Aqui já tá tudo certinho, no mundo, não E apertando V, você vai escolher aqui ó hein, Que você vai ser humano, Sayajin Ou meio Saiyajin. Aí você, eu vou escolher Saiyajin. Vou escolher skin normal. E bom galera, eu não... E não vai acontecer isso, o cabelo vai aparecer é porque no meu computador tá tendo bug que os cabelos não aparecem. Aqui ó, não aparece de jeito nenhum. É um bug mesmo. Não vão... Os cabelos e a, ca... e a cauda vão aparecer no seu, nos seus... no... quando vocês baixarem o mod. No meu é bugado mesmo, não desconfie nada. Depois você vê que se connect, eu vou escolher aqui artes marciais E ponto, accept Pronto, aí depois você vai aí <coughs> apertando V novamente vai estar aqui seus atributos Do sua força, destreza, não sei o que significa isso, isso Isso daqui olha, define o que Ou é isso, ou esse, ou esse, que define o que, quanto de que você tem você começa com sem de que e apertando C você aumenta ele aí tá aumentando que? e quando você pula pula muito mais alto e apertando H ele volta e apertando, deixa eu apertar V. aqui no V de novo, eu apertei V de novo você aqui nas suas skills você tem sua performance, a sua performance você precisa de 100 para virar super que técnicas que você cria suas técnicas e no training que tem ó, o treinamento com a sombra e a concentração que é isso daqui você tem que ficar clicando nessas bolinhas aqui mas já é eu, não, eu não estou jogando aqui e tem a saga Saiyajin. que você clica em saga aí você clica em next depois next na missão e primeiro você tem que matar seis saibamens Antes no mod, quando você apertava que tem que matar os Saibamens, não apareceu o start. você tem que procurar pelo mundo os Saibamens. Mas agora não tem mais isso. Então, galera, é isso mesmo. Vocês estão vendo que o mod já está todo instaladinho. Bom, agora é só vocês jogarem e ficarem mais forte. Ah, e deixa eu dar um game mod para vocês verem. Ah, e também tem algumas algumas coisas que diziam que tava bugado Que era bug Mas não é bug não Que eu até sei como resolver cadê? Deixa eu mostrar primeiro Que antes Você pegava o sculpt e esse negocinho daqui e botava aqui, olha. Agora não dá mais para botar o Scooter Pra ver Agora você tem que apertar Ctrl E junto é Vai aparecer essa barra aqui, e você bota aqui o, o shit que é peso e o scooter aqui, pronto. Tá aí botado. As animações não tá aparecendo no meu é bug mesmo do meu computador, mas nos seus vão tá tudo certinho. E também na questão dos, dos poderes, aqui ó. Antes eu apertava só no botão. Isso direito, mas agora tá aparecendo para defender e para soltar o poder, você vai ter que apertar ctrl e o botão direito e vai soltar o poder deixa eu fazer um exemplo aqui espere, deixa eu botar um poder e daqui a pouco eu volto bom galera, já escolhi um poder aqui e aumentei um pouco do Monkey para pra soltar esse poder, senão não teria como, você tem que aumentar muito pra soltar pelo menos um poderzinho então você e pra mudar de poder você aperta na bolinha do mouse e vai descendo até o poder, ou você clica CTRL e começa a descer com a bolinha no mouse normalmente, mas eu prefiro apertando aí você... e pra soltar o poder agora, você só aperta CTRL e botão direito, aí vai começar a carregar aqui. Quando carregar tudo, vai depender do seu que quanto que você tem, a força e depois você solta e vai sair o seu poder tudo certinho e agora tem um tempozinho pra cuidar o seu poder então galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo se você gostou deixe seu like e, e se inscreva aí no canal que ajuda muito então valeu, valeu e fui